Tudo bem, pessoal? Meu nome é Thiago Melo, sou da B Startups. Vou fazer uma palestra para vocês aqui hoje, falando um pouquinho sobre o processo de Product Manager. Né? Então, vou me apresentar rapidinho aqui para vocês, tá bom? Da onde que surgiu esse moleque? Quem que é esse cara que está falando esse monte de coisa aqui? Né? Vamos lá. Se funcionar. Boa, esse cara bonito aqui na foto sou eu mesmo, né? Meu nome é Thiago Mello, sou gerente de produto da B Startups E é, eu estou na BS aproximadamente três anos, aproximadamente 2 anos neste cargo né? Então eu estou como gerente de produto, é, sou lá de Maringá, interior do Paraná Tem alguém do Paraná aqui ou não? Tem alguém do Paraná? Ah, garoto, esse aqui eu já conheço, esse aqui Tem mais alguém do Paraná? Não? Sabe onde fica o Maringá? Também não. Curitiba, talvez. Obrigado. Curitiba, talvez, né? Beleza. Se quiser me marcar aí, fazer tirar foto, marcar, tem o meu arroba no Instagram aqui embaixo, é o Twitter também, é o Facebook também, é o LinkedIn também. Então, todas as redes sociais, vocês conseguem me encontrar aqui também. Beleza? O que, que eu faço hoje dentro da associação? Né? Hoje, eu trabalho especificamente... No Startup Base, inclusive está aqui, meu, cadê meu querido amigo Toca também? Está aqui, que trabalha junto comigo no departamento lá de produto e tecnologia. E é onde a gente desenvolve o Startup Base. O Startup Base hoje é a maior base de dados de startups do Brasil. Trazer alguns dados aqui para vocês. A gente tem hoje... Mais de 10 mil startups cadastradas no Startup Base São startups que a gente mapeou no Brasil inteiro, ao longo de toda a história da associação. Né? A gente, como uma associação brasileira de startups, a gente tem como papel fazer todo esse mapeamento, levantar todas essas informações e apresentar para o ecossistema, para o mercado, da maneira mais aberta possível. Né? A gente, ao longo desses sete anos de existência, a gente mapeou mais de 10 mil startups que existem no Brasil hoje. Tá? Isso se divide entre startups que ainda estão ativas, startups que já morreram. Vocês encontram mais informações lá também. Temos 31 comunidades também mapeadas com perfil dentro do Startup Base. A gente tem várias comunidades que estão aqui na Campus Par, inclusive, né? comunidades de startups. Tem a zero tem a São Pedro Vale, tem a Girimum, tem a Rapadura Vale. Né? Então, são comunidades de empreendedores de startups espalhadas aí pelo Brasil, e também tem um perfil aqui dentro com os principais líderes de comunidade, com as startups que fazem parte, com os, os links de acesso a todas as comunidades. A gente tem também mais de 8 mil empreendedores aqui cadastrados também, tá? E mais de 525 cidades. Esses números são números que eu peguei antes de vir para a palestra, tá? Então, eles estão muito, muito atualizados, tá? Então, essa base aqui é uma base viva, ela todo dia está se atualizando, cada dia startup nova entrando na base, e também a gente, quando a gente mapeia, quando a gente encontra, quando a gente faz uma radiografia, a gente joga todas essas informações lá dentro também. E o mais legal, tem uma área de estatísticas lá dentro do site, dentro do Startup Base, onde você consegue visualizar todos esses números aí, de uma maneira... É, como se fosse um BI, né? Então, você tem o total de startups ali. Ele está um pouquinho diferente porque tem algumas startups que às vezes a gente não conseguiu pegar alguma informação. Então, esse número dá, tem uma pequena diferença. Né? Então, você tem o total de startups, mercado de atuação, o um momento, a idade da startup, modelo de negócio e público-alvo. Tudo isso aqui em tempo real, tá, gente? Startupbase.abstartups.com.br ou jogar Startupbase no Google também, você vai achar. Então, quem tiver interesse, quem quiser, Dá uma mexida, a gente tem uma busca inteligente lá em tempo real também. Você consegue filtrar por todas essas informações aqui. Beleza? Legal. Então, só explicando um pouquinho aí para vocês, né, quem sou eu, o que, que eu faço hoje dentro da associação, qual é o nosso principal trabalho dentro da associação voltado para o ecossistema. Óbvio que a gente tem também coisas que a gente faz internamente, que faz para dentro, né? Mas essa para fora é a nossa principal, é o nosso principal produto, certo? Então agora eu vou explicar aqui rapidinho o que é um, um PM. Eu vou, eu vou, eu vou resumir para PM aqui, para product manager, gerente de produto, vai ficar aquela coisa chata. PM, tá bom? Não é polícia militar, tá? PM, product manager. Então, beleza. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Poxa, sou um gerente de produto. Quem será que eu? O que será que essa pessoa faz? Como que ela trabalha? Como é que é o dia a dia dela? Eu tenho certeza que na cabeça da minha mãe é assim, né? Minha mãe acha que é isso aqui que eu faço todos os dias. Eu estou lá gerenciando, gerente, né, de produto. Então, eu estou gerenciando uma esteira, numa fábrica, onde estão sendo desenvolvidos produtos físicos. Né? Pelo menos é isso que passa na cabeça da minha mãe. Né? E muita gente acha que é isso também. Mas, na verdade, um gerente de produto, ele mais se aproxima disso aqui. Você é praticamente um psicólogo ou psicóloga. Por quê? Porque você tem que estar em contato todos os dias com o seu cliente, você tem que estar ouvindo o seu cliente, você tem que estar ouvindo as dores, ouvindo as reclamações, ouvindo os problemas. Por quê? Porque é aí que estão as oportunidades, tá? Não só novas oportunidades de negócio e novos produtos, mas também oportunidades de melhoria no seu próprio produto. Beleza? Então, uma frase que resume legal aí o que é o papel dessa pessoa, né? O papel de um PM é descobrir um produto que tenha valor, seja fácil de usar e tecnicamente viável. Então, o trabalho de um PM, ele se apoia em três pilares, certo? Tá bom, Thiago, beleza. Você vai me explicar aí o que é um Product Manager, né? como é que é esse processo e tal, mas eu não sou e, sei lá, eu estou começando um negócio agora, não tenho nada, só tenho uma ideia na cabeça, eu ainda não tenho uma equipe, não tenho time, né? Vai servir para mim alguma coisa? Com certeza. Com certeza vai servir. Porque muito do processo que a gente trabalha aqui no nosso dia a dia, ele é muito bem encaixado com o processo de desenvolvimento de uma startup. Né? Alguém aqui já leu aquele livro Lean Startup, da capa azul? Pô, legal. Legal. Então a gente se aproxima muito em cima do processo do de desenvolvimento de uma startup. Né? Então, por isso que faz muito sentido... Então, beleza. Então, aqui a gente tem os três pilares, certo? Transformando isso aqui em habilidades. Como é que isso se dá através de habilidades? Então, um bom PM, ele tem que ter essas habilidades aqui. UX, design, experiência do usuário, tecnologia, né? saber de linguagens de programação. Não necessariamente precisa programar, é bom se, si, né? mas tem que entender pelo menos como é que funciona né, a programação o desenvolvimento de uma aplicação. E negócios. Então, um bom PM tem que ter, no mínimo, um pouco dessas três habilidades. Quase que, é, de maneira geral, um PM ele vai tender para algum desses lados, ele já trabalha em algum desses pilares e aí ele acaba se tornando um PM. Pode ser um designer, pode ser um programador, pode ser um cara de negócio, tá? Então, geralmente, ele vai tender para algum desses lados aqui. E é legal que a gente consiga encaixar esses pilares aqui nessa frase. Então, vamos lá. Um produto que tenha valor. Um produto que tenha valor. Eu vou ter que ficar desse lado aqui, tá, gente? Um produto que tenha valor. Business. Seja fácil de usar. Design. Tecnicamente viável. Programação. Então, nessa frase aqui, a gente já consegue visualizar, consegue enxergar quais os três pilares aqui que são mais utilizados no processo. Beleza? Resumindo, no final do dia, um PM tem que pegar aquele cliente que ele está ouvindo, está né? lá no, no divã ouvindo todas as dores, todas as frustrações do cliente, desenvolver um produto onde o cliente saia daqui e se apaixone pelo seu produto ou seu negócio. No final do dia, essa é a responsabilidade de um PM. Ouvir as frustrações e deixar ele satisfeito, deixar o cliente satisfeito. Para vocês terem ideia do quão importante é o papel de um PM dentro de uma empresa, dentro de uma startup, essas aqui são as top 20 razões de por que as startups falham no mundo. Tá? Temos 20, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no mínimo 8, o produto ele está inteiramente ligado. Ele está ligado no quê? Falhou, a startup falhou porque não atendeu as necessidades do mercado. Necessidades do mercado, Pesquisa. Conversa com os clientes, papel de um Product Manager. Um produto ruim, fala por si só. Um marketing ruim, o marketing também faz parte de um produto, tá? A comunicação, como você comunica. É, qual que vai ser a, a, a cara, o tom, a linguagem do seu produto, como que ele conversa e interage com o usuário, com o cliente. Isso é marketing também, isso é comunicação. Ignorar os usuários, né, os clientes, não preciso nem dizer que é a, é a primeira fase, você conversar com os clientes, perder o foco. Isso também está inteiramente ligado. Por quê? Porque para desenvolver um produto, você precisa estabelecer prioridades. E saber, estabelecer prioridades é dizer não para muitas coisas. Então, perda de foco. O pivô deu errado. Né? O que, que é o pivô? Eu estou desenvolvendo, estou com uma ideia aqui, estou desenvolvendo o um modelo do meu negócio aqui. Entendi que não é isso. Vou mudar o meu modelo de negócio. De repente eu vou trocar o meu cliente, de repente eu vou trocar a minha solução, de repente eu vou trocar a minha precificação. Enfim, você pode mudar a direção do seu negócio. E na hora que essa direção deu errado, o pivô deu errado. O produto também está ligado aqui, porque envolve pesquisa, envolve entendimento e conversa com os clientes. E a falha no próprio pivô. Né? Então, na hora que você está mudando, na própria mudança, você já falhou, morreu, a startup morreu. Também está ligado com o processo de desenvolvimento do produto. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia do quão importante que é uma pessoa, ter uma pessoa responsável por, pelo produto dentro da empresa. Né? Tá bom, Thiago? Não tenho como isso agora. Mas se você já tiver na cabeça como é o processo, número um, você vai conseguir... Desenvolver, utilizar algumas técnicas aqui, utilizar alguns processos. Número dois, na hora que você for contratar alguém, você vai saber o momento certo de contratar alguém para esse papel e você vai saber exatamente o perfil que essa pessoa vai ter que ter para trabalhar para a sua empresa. Eu tô, vocês estão vendo que eu estou com uma certa dificuldade. Eu aponto para cá, aponto para cá. Legal. Esse aqui, para quem já leu o livro, Startup Enxuta, né? Linha Startup. Esse aqui é aquele ciclo básico né? de construção de uma startup. Foi baseado lá no, no ciclo PDCA da administração. Quem fez administração aqui sabe o que eu estou falando, né? PDCA. Incrível que pareça esse mundo de startup que a gente vive aqui hoje. Ah, inovação, uh, cool, muito legal. Veio lá da administração clássica, veio lá do toyotismo, just in time, essas coisas assim que a gente olha hoje e fala, nossa, cara, isso aqui é muito ultrapassado. Isso aqui é muito quadrado. Isso aqui é muito gravatinho, é muito certinho. Veio de lá, tá, gente? Então, é bom tomar cuidado na hora que eu vejo gente aí que critica muito lá atrás, mas não sabe a história, não sabe o contexto histórico, de onde que isso veio. Né? Então não é só criticar, a gente tem que entender também. Então como é que é esse processo aqui? Você vai construir o seu negócio, né, os, dar os primeiros passos do seu negócio. Quando ele estiver rodando, você vai começar a medir ele, né, o que está funcionando, o que, que não está funcionando, em números mesmo, tá? E você vai aprender com esses números, você vai aprender com esse resultado. Beleza. Entendi o que está funcionando, entendi o que, que não está funcionando, e isso me trouxe novos insights para eu continuar construindo. Construindo a própria aplicação, o próprio produto, ou construindo o próprio negócio, ou construindo um novo produto, um novo negócio também. Tá? Então, esse ciclo aqui, ele não para nunca. Certo? E o ciclo de desenvolvimento de um produto ele é exatamente isso, só que é o contrário. É o ciclo de um PM, ele roda em cima dessa, dessa, dessa mecânica aqui, só que é o contrário. Como assim, Thiago? Dessa maneira. Ao invés de você construir, medir e aprender, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Elaborar hipóteses. Por que elaborar hipóteses? Porque a primeira coisa que a gente tem é um chute é uma ideia de algum, algum algum produto, uma aplicação, um negócio, a gente tem uma ideia, a gente tem uma pista, certo? O que a gente tem na cabeça não reflete o mundo real. A gente vai descobrir no mundo real se aquilo funciona ou não. Né? Então, primeira coisa, desapegue da sua ideia, tá bom? Nem sempre ela está 100% certa, certo? Então, primeira coisa, vou elaborar hipóteses Olha, eu acho que esse tipo de público tem esse tipo de problema e ele pode ser resolvido dessa maneira. É um chute que você tem. Legal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, elaborar experimentos. Opa, tá pra cá, ó. Desculpa, elaborar métricas, tá bom? Então, beleza. Desse, desse percentual dessas, dessas pessoas aqui que eu acho que pode ter esse problema, tá? eu acredito que... 40% vai dar um positivo para essa hipótese. Então, você estabelece ali uma métrica de sucesso da sua hipótese. Então, se a cada 10 pessoas, 4 responderem positivamente a esse problema aqui, significa que eu estou no caminho certo. Tá? Isso aqui é baseado no, no método científico de pesquisa. Beleza, estabeleci a métrica. Agora, eu vou construir um experimento que vai trazer a resposta para essa métrica aqui. E esse experimento pode ser qualquer coisa. Pode ser um teste AB num site, numa landing page, pode ser uma pesquisa de campo, pode ser qualquer coisa. Tá? O experimento é qualquer coisa que te traga a resposta para as suas hipóteses, te aponte o caminho. Então vejam que ele gira no sentido contrário do desenvolvimento de, uma, de um negócio. E esse ciclo é eterno, ele não vai acabar nunca. O trabalho de um PM, e até do próprio, né, do próprio CEO, do dono do negócio, é isso aqui. Então você primeiro parte aqui da descoberta do problema, da descoberta das hipóteses, se você está no caminho certo, se você não está, você parte para o desenvolvimento do negócio, para o desenvolvimento do produto, e aí você entrega ele. Depois que você entregou ele, você vai medir, vai metrificar, vai conversar com os seus clientes, vai obter novos insights e aí vai descobrir se esses novos insights realmente existem, se essas pistas são reais para você desenvolver um novo produto, desenvolver uma nova feature ou desenvolver um novo negócio. Então veja que isso aqui é um ciclo sem fim. E assim como eu falei que ele pode ser uma feature ou ele pode ser um novo negócio, isso funciona no macro do negócio ou funciona no micro. Ele funciona no macro do produto ou ele funciona no micro também. O que, que isso significa? Esse processo, ele também está presente no desenvolvimento do produto em si como um todo. Né? Um, sei lá, um Facebook, por exemplo, um produto fechado, um produto grande, né? Mas esse processo também funciona para o micro. Ah, eu vou desenvolver aqui o Messenger, né, que é só um mensageiro dentro dessa aplicação. Também passa por esse ciclo. Então, isso se replica dentro do, do macro e dentro do micro também. Isso para o próprio negócio, estou né, entendendo aqui, estou desenvolvendo o meu negócio, ou eu estou desenvolvendo um pequeno negócio que surgiu a partir desse grande negócio, né, uma spin-off. E, basicamente, essa é a cadeia de valor que um PM trabalha, certo? Ele parte da descoberta de um valor que vem lá da conversa com os clientes, né? entendendo os problemas, as frustrações. Tá? Então, aqui que a gente vai descobrir onde é que está o, o, o grande problema que a gente quer resolver. Partindo para a criação de valor. A criação de valor é o produto em si, é o negócio em si. A comunicação desse valor, né? É, a própria comunicação do produto em si, como que ele conversa com o usuário, com o cliente, como também o próprio marketing do produto, como que você atinge novos clientes, né? a, a, a, o, comunicar o valor do seu produto e depois entregar, entregar através do seu produto é desde o momento da onde o usuário ele faz o, o, a ativação no seu site, ele vira um novo usuário até o momento que ele usa todas as features que você sabe que ele precisa usar para ele ter sucesso e aonde é ele realmente abstrai o valor aí da sua aplicação, certo? E por último, capturar esse valor. O que, que é capturar o valor? É você resgatar o valor que você gerou para o seu cliente através de receita. É, então, a receita, o pagamento do cliente para você é o resgate desse valor que você gerou para ele. Então, essa é a cadeia do desenvolvimento de um produto. Certo? Legal. Thiago, entendi. Entendi qual que é o papel, entendi como é, que é o processo, entendi como que é a cadeia de geração de valor. Mas se for pra você me dar cinco dicas Aqui hoje, na Campus Party No meio dessa loucura aqui Com um monte de gente andando com um Pikachu na cabeça velho, Quais as cinco dicas Que você tem aqui pra mim agora Pra eu começar a aplicar Na segunda-feira No meu negócio Ou no meu produto Ou na empresa que eu já trabalho Então, cinco coisas que você deve ter em mente Que um bom PM tem em mente Número um o mercado. Conhecer o mercado, o produto e a competição extremamente bem e operar de uma forte base de conhecimento e confiança. Você tem que ser a pessoa que mais sabe do seu mercado. Se você vai resolver um problema naquele mercado, você tem que ser a pessoa que mais sabe daquilo. Você tem que pesquisar a fundo. Você tem que ir atrás de números, estatísticas, reports, conversar com as pessoas, entender quem que já está fazendo isso, quem não está fazendo isso. Você é a pessoa que mais tem que saber daquele problema. Tá? Conhecer o mercado, aonde você vai entrar. Se você, você entra numa floresta que você não conhece, óbvio que não. Você navega para um lugar que você não conhece? Não. Hoje em dia, eu vou para uma cidade que eu não conheço. Primeira coisa que eu faço, Google Maps. Eu vou conhecer o território. Você tem que conhecer o território de onde você vai entrar. Hoje em dia, a gente tem muita ferramenta para isso. Muita. Número dois. Número dois, não. Isso aqui é uma maneira de você conseguir. Certo? Através de gráficos, estatísticas, números. Os números falam por si, os números não mentem. Quer dizer, não sei quem está por trás dos números, né? Mas ter números ao seu lado, a seu favor, isso ajuda muito nas suas tomadas de decisão. Certo? Então, voltando aqui na frase, né? A partir de uma forte base de conhecimento e confiança, certo? Então, isso aqui, com certeza, vai trazer conhecimento e confiança. Número 2, o timing. Construir o produto certo na hora certa e a tudo que isso implica. Foi feito um outro estudo também, há um tempo atrás, tentando entender quais os principais fatores que deram certo em uma startup, em um negócio de sucesso. Foi o time? Foi o, receb... o investimento recebido? Foi a qualidade do produto? Foi o design? Foi a tecnologia? O que se descobriu foi que o principal fator de sucesso no... em negócios de sucesso é o timing. É construir o produto certo na hora certa e é tudo que isso implica. Ou seja, você tem que ter muito nítido essa dinâmica para você saber se você está no timing certo ou se você não está. E isso aqui você vai descobrir através da pesquisa. O passo número 1, um, através do entendimento do mercado. <risos> número 3, o contexto. Saber o contexto envolvido da empresa, do investimento levantado, da competição e assumir a responsabilidade por planejar e executar um plano vencedor sem desculpas. O que, que isso significa? Beleza, Thiago? Eu estudei o meu mercado, estudei a, a empresa a fundo, certo? Eu entendi tudo do investimento que foi levantado aqui, da competição, eu entendi tudo. Beleza, e agora? Você tem que a, a, assumir a responsabilidade de criar um plano vencedor para isso. Por quê? O que, que isso significa? Significa que você vai ter que domar essa fera aqui. Porque são tantas forças puxando para todos os lados e tanta gente interferindo no processo de decisão da construção do produto, que você tem que assumir as rédeas do produto e dizer o que, que vai ser e o que, que não vai ser. Então, assumir a responsabilidade de tudo isso e é tudo isso que isso importa. É isso aqui, assumir a responsabilidade. Beleza, temos um problema muito sério aqui, beleza, vamos entender esse problema muito sério aqui, como que ele vai impactar no meu desenvolvimento, no meu produto, e a gente vai estabelecer uma solução para isso aqui. Você tem que assumir o controle sem ficar dando desculpas do porquê que não está dando certo. Beleza? Tem que ter todas as respostas na cabeça, na ponta da língua. Número 4, o time. Não tomar todo o tempo do time de produto e não planejar várias funções. Tá, beleza, Thiago, não tem um time de produto agora. Não tem problema. Isso significa o quê? Que você tem que estabelecer prioridades. Você tem que saber exatamente aquilo que tem que ser feito primeiro. A gente tem uma forte tendência de querer resolver tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Isso é natural. Acontece o tempo todo. Mas você tem que respirar fundo, entender quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades e dizer não. Vai ter gente que vai te cobrar por isso? Vai. Mas você tem que ter, né, assumir lá ó, as rédeas e dizer, isso não vai entrar agora. Isso vai entrar depois ou pa está passível de avaliação. Não consigo te dar uma resposta concreta, porque eu preciso estudar, eu preciso avaliar primeiro. Certo? Então, esta estabelecer prioridades. Cinco... Metas. Metas claramente definidas através do que, ao invés de como, e administrar as entregas do que. O que, que isso significa, cara? É isso aqui, ó. Você tem que garantir que o início do projeto ele saia perfeitamente bem. E depois, lá no final, a entrega esteja de qualidade. Por que eu coloquei essa foto aqui da, dum, da NASA? Tanto um foguete como um, um avião, os momentos mais críticos são os momentos de decolagem e pouso de um avião, de um foguete. É onde pode tudo dar errado. Então, depois da decolagem, tem a, o cruzeiro, que é tudo tranquilo, tanto é que piloto de avião nem pilota avião quando ele está em cruzeiro. É tudo em piloto automático. Né? Agora, quando vai pousar, aí o bicho pega. Né? É muita coisa que pode influenciar para dar errado Então você tem que garantir Que o seu projeto, o seu produto Ele saia exatamente como ele precisa sair Na hora que ele iniciou a fase de desenvolvimento Está tudo muito bem claro, muito bem definido Você vai definir o que vai ser feito Não como será feito Depois, lá no final Você consegue acompanhar o pouso do produto Se ele chegou Certinho. Então, você vai controlar o que não como. Né? O que está sendo feito neste momento, não como está sendo feito. Como está sendo feito, você vai ter alguém responsável por isso. Pode ser uma pessoa, pode ser uma equipe, pode ser terceirizado, pode ser um fornecedor seu. Certo? Então, você controla o que Legal, Thiago Beleza. Cinco coisas. Talvez eu não tenha conseguido gravar as cinco coisas... Tem pelo menos uma coisa que você consegue dar de, de conselho aí pra mim, que vou começar segunda-feira lá no meu, no meu negócio? Tem uma coisa só? Tem. Se tiver uma coisa só que eu gostaria que vocês levassem com vocês, é essa palavrinha aqui, ó. Retenção. Certo? Levem com vocês essa palavra. Por que retenção? Retenção. Porque isso aqui não funciona. Não adianta nada você ter um balde cheio de furo. Não adianta nada você ter um, um balde que é o seu negócio. Ele tem um furo em cima e tem outro furo embaixo. O que vai acontecer? Ah, a água vai entrar e vai sair. Né? Não precisa ser gênio para entender isso. Beleza. E qual que é o processo aqui? É começar a tapar os buracos, certo? Então, a, a linguagem que mais utilizada aí no, no meio de startups é o tal do churn. Né? Eu sei que teve palestras de Customer Success aqui na Campus Par, inclusive o Marco, que trabalha comigo, que é o nosso Head de Customer Success na ABS, ele falou sobre isso também, sobre churn. Churn é a vazão aqui, ó. São onde os, os clientes estão escapando, certo? Então, você tem que controlar isso, e diminuir cada vez mais o número de pessoas, deixando de ser cliente de vocês. Legal, Thiago, tem um... como, é... como é que isso está inserido nesse contexto todo aí? Dessa maneira. Alguém conhece essa... essas métricas aqui? A métrica do pirata? Né? Tem duas pessoas ali que balançaram a cabeça... Legal, vou explicar rapidinho. Essas aqui, gente, são as principais métricas utilizadas no dia a dia de uma startup. Que é o quê? Aquisição, né? Como que os, como que os clientes vão encontrar você? A ativação. Como que, você, como, qual, como que eles têm a primeira grande experiência utilizando o produto de vocês? A retenção. Se os usuários, os clientes, voltam a utilizar? Receita. Como você está fazendo dinheiro? Você está fazendo dinheiro? E a referência, os clientes estão contando do seu produto para outras pessoas? Então, essas aqui são as principais métricas trabalhadas no dia a dia de uma startup. Então, a gente vê que tem uma sequência aqui, né? Primeiro eu tenho que adquirir clientes, Primeiro, eu tenho que... depois eu tenho que ativar eles, depois eu tenho que fazer com que eles não saiam do meu produto, que eles fiquem comigo, depois eu, né, consequentemente, vou gerar receita, e por último... Se eles estiverem felizes, eles vão compartilhar com as outras pessoas. Mas, como eu falei, você tem que ter a retenção em primeiro lugar. Para todo produto, empresa que está nascendo, a primeira métrica que deve ser considerada é a retenção. Certo? Então, como é que a gente ajusta isso aqui? Assim... Ah, peraí, deixa eu só voltar aqui, gente. Quem quiser procurar depois por isso aqui, chama, se chama as métricas do pirata. Por quê? Porque é A-A-R-R-R. -A -R -R -R, né? Piratas dizem R aquele negócio lá. As métricas do pirata, tá, gente? Quem quiser procurar depois no Google. Beleza, ajustando isso, como é que fica? Retenção em primeiro lugar. Estou aqui com o meu negócio, estou aqui com o meu cliente. Ele veio, conquistei um cliente, ele continua usando? E aí? Continua usando ou não? Eu tenho que fazer com que esse cara continue usando, com essa pessoa continue usando? Legal. Número dois, ativação. Aí, eu comecei, a, eu, eu comecei a ter mais certeza de que as pessoas estão realmente ficando comigo, usando o meu produto, usando a aplicação, dentro do meu negócio. Depois eu parto para melhorar a ativação, que é... O momento onde a pessoa descobre o seu produto e ela vira o seu cliente, tá? Essa é a ativação. Então você começa a melhorar esse processo, certo? Você precisa garantir que a boca do funil ela vá aumentando. Número 3, referência. Porque a referência que estava em último sobe para cá. Porque se você tem um produto que as pessoas usam que as pessoas gostam, lembra da carinha triste, da carinha brava, da carinha apaixonada. Se você tem um produto que as pessoas estão putas da vida no dia a dia delas, alguma coisa que elas não conseguem resolver e você resolve para elas, você está ganhando potenciais parceiros do seu negócio, do seu produto. E elas vão começar a indicar o seu produto. Poxa, quantas vezes isso não acontece com a gente no nosso dia a dia? Tá? Olha que legal esse produto novo que eu descobri... Eu, sei lá, eu precisava comprar ingresso, só que era sempre um transtorno para comprar ingresso, e agora esse aplicativo que resolve em dois segundos para mim. Então você vai compartilhar isso com as, com as pessoas. Depois, número 4, receita. Legal. Já garanti que eu tenho um cliente que está satisfeito. Esse cliente está me indicando para outras pessoas. Agora sim, eu vou começar a testar a minha receita. O que, que é testar receita? Você também pode testar a precificação do seu produto. Você pode criar experimentos para a precificação do seu produto. Lembra do experimento lá no começo? Você também pode fazer com precificação. E aí, testando a precificação, chegando numa, num, num valor que faça sentido para o que você está fazendo e faça sentido para quem está comprando, você otimizou a receita. E por último, aquisição. Aí, por último, você vai construir a sua máquina de aquisição. Aí vem tudo aquilo que a gente já conhece, né? É YouTube, Facebook, é AdWords, é venda direta. Aí é vendas. Né? Aí é linguagem de vendas. Então, aqui sim você vai construir a sua máquina. Por quê? Porque o seu balde não vai estar furado mais. O seu esforço é menor. As suas margens aumentam. Então, você seguindo essa sequência aqui, você vai garantir que o seu produto sobreviva, e depois ele cresça. Esse é o livro, Startup Enxuta, né, ou Lean Startup. Para quem não leu, é esse, é esse livro que eu falei aquela hora. tá? Aqui vocês vão encontrar os principais conceitos de startups, né, que é a bíblia das startups, né, hoje. Então, para quem tem curiosidade, para quem quer tentar entender melhor sobre isso, leia esse livro aqui. Foi ele que deu psh, o pontapé inicial. Um dos, né? Mais uma recomendação. Esse texto escrito pelo Ben Horowitz, Good Product Manager, Bad Product Manager. Isso aqui é um texto, não é um livro, tá? É um texto que tem no Medium dele. Esse cara aqui, que é sócio da Anderson Horowitz, é um dos principais investidores do planeta. Os caras já investiram nas principais empresas e startups aí do mundo que a gente conhece hoje. Esse texto é muito bom. Ele diz dos hábitos que os PMs têm que... os bons hábitos que os PMs têm que ter no dia a dia. E, obviamente, ele faz um paralelo com os maus hábitos. Outra indicação. Aqui, mais especificamente, para quem quer entender um pouco mais do dia a dia de um PM, da importância do papel de um PM, quanto para quem está querendo também se transformar num PM. Tá? Esse livro é muito bom, eu acho que é o melhor para começar. Ele é menos técnico e mais uh, explicativo, vamos dizer assim. Né? Escrito pelo Marty Kagan. Então, muitas das coisas que eu falei aqui hoje para vocês veio, veio inspirados nele. Inclusive, o nome do livro dele é Inspired. Né? Como criar produtos que os seus clientes vão amar. Esse livro é muito bom, ele foi muito bem escrito. Certo? Então, mais uma frase do, do Marte aqui. Produtos vencedores vem de um profundo entendimento da necessidade dos usuários combinado com o igualmente profundo entendimento do que é possível agora. Então, essa frase ela resume muito bem né, todo esse processo que eu expliquei aqui para vocês hoje. Né? Necessidade dos usuários, carinha triste, carinha feliz, né, seu psicólogo dos seus clientes, da, do público-alvo que você quer resolver o problema. Com um profundo entendimento do que é possível agora. O possível agora, aquele tripé. Design, negócios e tecnologia. Esse problema que existe aqui hoje, eu consigo resolver com isso aqui que eu tenho na minha mão agora? E é com esse processo todo que você vai responder a essa pergunta. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Sim. Sim. Temos espaço para perguntas. Alguém tem perguntas para fazer? Opa, vamos lá. Som, som, som. Tô ouvindo? Estou ouvindo? Tem é, se... perto, tá. É, pensando no mundo de desenvolvimento ágil Onde a gente tem várias, vários times Uma empresa um pouco mais estruturada Que uma startup é, Qual seria a relação Entre um PO, um dono de produto E um Product Manager Onde cada um estaria olhando Essas direções Excelente, excelente pergunta Lembra daquele, daquele diagrama tá, Vocês estão ouvindo com esse aqui? Estão ouvindo com esse aqui? Então, tá Aquele diagrama do macro e do micro um PM, o head de PM, ele vai estar envolvido com o macro do produto. Ele vai, estar, ele, ele, ele vai estar mais próximo do negócio, do business, ao contrário de um PO, por exemplo, que vai estar mais próximo de, do desenvolvimento, né, das features, dos, dos micros do grande produto. Certo? Então, é mais ou menos essa a relação de um PM, de um head de produto, para um product owner. Então, mais próximo do desenvolvimento, mais próximo do negócio. Faz alguma outra pergunta? Boa tarde. Boa tarde. É, hoje eu sou desenvolvedora de software e eu me interesso muito por, pela carreira de Product Manager. Eu gostaria de saber quais são é, as recomendações que você tem para cursos, para a profissionalização de alguém que gosta muito do business, mas não quer largar a tecnologia, porque te agregou muito e é um diferencial, querendo ou não. Excelente pergunta. Eu, inclusive, eu era desenvolvedor. Né? Hoje eu ainda programo um pouquinho com o meu amigo Toca aqui. Mas eu também era desenvolvedor e aí eu acabei fazendo né, essa migração de carreira aí. Legal. Beleza. Produto. Não tem informação para isso, não tem nada, em lugar nenhum, né? Que você, ah, vou ali fazer um curso de Product Management, né? Mas sim, temos opções aqui no Brasil. Tem a, eu acho que, eu, pelo menos o primeiro curso que eu fiz, eu fiz na Gama Academy, mas eu acho que eles não estão mais com curso de formação. Tem a Tera, tem a Lura tem cursos que podem ajudar, tem é, a Udemy e a Udacity. A Udacity tem uma trilha, de, de design de produto que envolve muito dos conceitos aqui de, de Product Management, que foi feito pelo Google. Então, é muito bom. É muito bom mesmo. Né? A Udemy também tem vários, tem vários legais. Design de interface também vai ajudar muito no processo. Tem, tem alguns muito, muito, muito bons ali. É, mas cursos presenciais mesmo, é, tem o da Tera, ai meu Deus, tem um outro agora que eu esqueci o nome ai ele é novo, eu esqueci o nome, desculpa mas tem, presencial também se você quiser algo presencial né? e uma coisa que eu recomendo muito é você seguir é, product managers de grandes empresas né, de grandes startups, porque essa galera oi? exatamente, primeiro que eles têm expressão e eles compartilham muito conhecimento, muito conhecimento né? Isso quê? Okay. pelo Instagram né? Pelo Twitter também, funciona muito Não sei se a galera está usando o Twitter ainda né? Mas sim, o Twitter é um excelente canal é... Tem um livro chamado Design Sprint Os caras que escreveram esse livro Exatamente, do Google é, Os caras que escreveram esse livro Eles compartilham muita coisa nas redes sociais Que é o Jake Knapp e o Jonathan Courtney. Eles compartilham muita coisa que assim, é de aplicações práticas para o dia a dia. Então, é, acho que, de primeira, assim, essas são as recomendações que eu posso fazer. Nada? Mais alguma outra pergunta? É, é, boa tarde. Primeiramente, é, muito boa a palestra. E como que ocorreu a virada de quando você era desenvolvedor e você passou a, de repente, alguém identificou que você seria um, um bom Product Manager? Ou... Como que aconteceu? assim? Porque a gente vê assim que não é uma fórmula exata. Né? Como que você percebe assim, ah, pô, agora vou investir nessa área? Legal, excelente pergunta, cara. Excelente pergunta porque eu também não sabia, né? nem sabia que tinha, não, melhor, sabia. Né? Ah, tem um negócio de Product Manager aqui, mas nunca tinha me atentado a isso. Como que aconteceu? Quando eu entrei na, na associação, eu entrei como community manager, para cuidar dos associados da, da ABS. Só que eu tenho um background todo de desenvolvimento. Então, às vezes, tinham alguns problemas dentro da associação que eu resolvia codando. E aí chegou no momento, sei lá, um ano e meio depois, o presidente da associação, ele falou assim, ele falou, Thiago, a gente tem o um Startup Base, que é a nossa principal base de dados aqui, principal base de informações, só para você ter ideia de por que, que eu falo isso. Ano passado, do, de dezembro, né, De dezembro, é, nos últimos seis meses, a partir de dezembro, a gente foi citado mais de 600 vezes na mídia, utilizando os dados do Startup Base. Então, por que, que eu digo que ele é importante por causa disso? Né? Então, ele falou, Thiago, a gente tem isso aqui que é muito importante, a gente sabe que você tem skill de desenvolvedor, porém... Eu sei que você também entende de negócio, eu já tive uma empresa alguns anos atrás. Você é formado em administração, sou formado em administração. E você também tem um toque aí para o design que eu, que eu sei. Eu falei, caramba, e não é que é mesmo? E ele falou assim, por isso eu estou te dando a oportunidade agora de você ser um Product Manager. Topo o desafio? Eu falei, caraca, com certeza. Para mim, naquele momento, fez todo sentido, né? Sou formado em administração, Programo desde criança, E o meu pai é designer, Então eu cresci do lado de um designer. Então aquele tripé que a gente viu aqui, Pra mim, na hora que ele falou, Fez todo o sentido. E a partir daquele momento, Eu resolvi mudar para essa área. E isso faz Um ano e meio, aproximadamente. Mas é isso que você falou, Não existe uma formação como que eu sei que eu sou um PM? Se a gente vê historicamente, desde quando surgiu esse termo, né? na década de 50, se não me engano, foi lá na HP, dentro da HP, desde quando surgiu isso, que foi criada a primeira lista de habilidades que um PM deve ter, essas pessoas surgiam de dentro da própria empresa. Era alguém que era muito bom de design, mas tinha habilidades para negócio também, ou era um programador muito bom, que também tinha um pouco de design, mas também sempre muito voltado para o negócio. Isso é muito importante. Tá? Então, geralmente, é alguém que surge de dentro da própria empresa. Legal? Mais uma, a última. Última pergunta. Alguém quer fazer a última pergunta? Não? Está aqui? Ah, tá. Desculpa. Quem quiser trocar mais ideia ou tiver mais perguntas, eu vou ficar aqui do ladinho aqui, tá, gente? Então, estou à disposição aí de vocês. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, por terem ficado até o final. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisinha legal aí para vocês levarem no dia a dia de vocês. Tem ali também, aqui vocês conseguem me encontrar, nas redes sociais ou no meu e-mail também. Pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, que eu, com certeza, vou ajudar. Tá bom? Muito obrigado.